Vamos lá então, acho que já estamos no ar. Boa noite a todas e todos, eu sou Guida Cali, sou servidora pública municipal em Campinas, trabalho na educação, sou monitora de educação infantil há 22 anos, coordeno toda segunda-feira essa roda de conversa do CCV. O CCV é um centro cultural, né? chama Centro Cultural Esperança Vermelha, é, nós temos várias atividades lá, o CCV organiza várias atividades, principalmente atividades de formação. Agora, nesse período da pandemia da Covid-19, é, as aulas e as atividades presenciais do, do CCV estão suspensas, né? E nós estamos fazendo boa parte dessas atividades de forma remota, de forma virtual. Então, o CCV tem uma página, né? a fanpage, que é uma página no Facebook, e lá você pode acompanhar as atividades virtuais, os cursos que o CCV sempre realiza. E toda segunda-feira a gente faz uma roda de conversa com algum tema. Ou tema conjuntural, né? ou tema específico, enfim. Hoje, o tema da roda de conversa é sobre educação antirracista. E eu tenho a honra de receber aqui uma convidada especial que é a professora de educação infantil aqui no município de Campinas, né? na Secretaria Municipal de Educação, e é doutora em Educação pela Unicamp, que é a Márcia Anacleto. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, Guida, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Com muita alegria, aceitei esse convite. É sempre bom trazer aqui as nossas as nossas lutas, né, dentro e fora da educação, estamos aí, obrigada Guido. boa noite. Boa noite, Márcia. Bom, antes de eu passar para a Márcia, né, para que ela vai é, desenvolver o tema aí conosco, é falar que essa live está sendo transmitida pela página né, do Facebook, que é a fanpage do CCV, né, então se você quiser acompanhar, fique aqui, ela é transmitida, você pode compartilhar, você pode curtir, você pode fazer comentários. Mas também ela é, é retransmitida pelo blog da vida.net.br. A gente faz também pelo blog, porque tem pessoas que não é inscrito no Facebook. Então tem a possibilidade de acompanhar essa live, debater aqui conosco sobre o tema através do blog, tá? Também... No blog, se você quiser fazer alguma pergunta, a gente tenta é, também responder as perguntas do, do blog, tá? Bom, é, peço, assim que terminar aqui, depois, eu, eu já vou até adiantar, assim que terminar essa, essa live, depois o vídeo carrega e você também pode assistir amanhã ou outro dia, se você não conseguir assistir toda a live hoje, ok? Então, eu peço para quem for entrando aqui na transmissão, que possa ir dando retorno para nós, sobre o som, sobre a imagem, enfim. E fiquem à vontade também para fazer questões, tá, pessoal? Que assim que a, a Márcia der um tempinho aí na primeira fala dela, a gente vai lendo as questões e respondendo. Bom, Márcia, é, eu, esse tema é um tema que me toca muito, né? Uma, porque eu trabalho na educação infantil do município, como eu disse, há 22 anos, e outra que é uma coisa que, que eu passei por ela, né? Que eu passei por ela assim, né? Que eu, que eu de uma certa forma, eu fui... Eu, eu tenho efeitos né? Da, dessa educação, que é uma educação hoje padrão, vou se dizer assim, né? Nos, nos nossos estabelecimentos de ensino. É a falta de uma educação antirracista, ela nos traz efeitos muito fortes, principalmente para negros e negras, como eu, como você e como vários outros. Mas, enfim, peço então que você possa usar aí a palavra, possa desenvolver o tema e, e fique à vontade. E obrigada mais uma vez, tá? Por você ter vindo aqui. Hoje. Obrigada, Guida. Somos companheiras de luta até na educação infantil, né? Estamos aí, a gente sabe que a realidade, ela acaba se impondo também na nossa fala. Seja a realidade, seja as nossas histórias, né, atravessadas pela temática. Bom, é, hoje nós estamos aí discutindo a temática do antirracismo, muito é, influenciados, né, influenciadas pela realidade nacional e internacional. Né, nós temos aí o movimento Vidas Negras Importam, é, que alcança né, rede social, que alcança é, a mídia é, com maior ou menor intensidade. E eu, eu gostaria de começar, eu quero começar primeiramente fazendo uma fala que ela vai para todos nós e todas nós, né? que militamos ao longo de décadas por essa, pela educação antirracista. Né? Trago aqui de Alino Gomes, de Leila Gonzalez, de Carolina Maria de Jesus, né? de Danara, né? trago aqui as vozes das minhas matriarcas e trago aqui também as vozes de todas as, as professoras e professores, educadores e educadoras que no cotidiano da, da educação é, buscam implementar uma educação acolhedora de combate à discriminação racial. E nesse sentido, é, pensar a educação antirracista hoje Imagino que não, é, não se trata de um campo de disputa De nenhuma ordem né? Se trata de uma luta é, conjunta Em prol de uma sociedade verdadeiramente democrática né? E em prol do diálogo com todas as esferas da educação Então acho que é importante demarcar Eu sou de matriz africana né? Minha mãe de santo, a benção, mãe si. É, minha mãe de santo, ela tem me ensinado e minha família de santo tem me ensinado que o velho e o novo, eles se complementam, eles, eles são parte de um, de, um, de um único elo, né, então na educação antirracista, nessa história da lei 10.639 e de implementação da política de igualdade racial, nós Hoje, no, os novos, né por vezes eu posso ser vista como nova na temática, é, nós somos fruto dessa relação novo né? E nessa leitura do novo e do velho, né? nesse desafio dos mais velhos ouvirem os mais novos e de nós compreendermos a história dos mais velhos, é, nós vamos caminhando para a construção de um futuro é, de superação da desigualdade racial, É um futuro do antirracismo. Então, eu começo minha fala nesse sentido. Né, nós caminhamos para a superação, sempre, né, considerando toda a trajetória de conquistas na temática, né, porque aí já entro na minha, naquilo que eu pensei em compartilhar com vocês que a educação antirracista, conhecida como educação para a igualdade racial, conhecida como educação de combate ao racismo, enfim, ela reconhecida e conhecida de tantas formas, ela diz respeito a uma luta, hoje, 2020, uma luta reivindicatória, direcionado às escolas, às secretarias municipais de educação, às secretarias estaduais de educação e ao Ministério da Educação, né, pela execução do artigo 26A da LDB, né, e esse artigo, ele possui 16 anos, conhecido como lei 10.639 e 11.645, incluindo a pauta e a luta é, indígena na educação, é, tem, ele é, hoje, é, nós já alcançamos a legislação então hoje a nossa leitura de mundo e a nossa leitura das, das escolas e de todo todo o sistema né toda a estrutura é pela real implementação o real alcance né nós tivemos inúmeras experiências no Brasil todas mapeadas muitas premiadas né mas como Guida citou no início né nós estamos aí ainda é, vivenciando várias situações, e, e, e nós sabemos que as mentalidades na escola ainda não superaram por completo o racismo, a maneira como consideram ou até invisibilizam né, a, a população negra no Brasil. E aí vamos falar da nossa cidade. Mas, e pensando aqui, né, numa estratégia, por que dessa legislação? Né? Por que falar em educação antirracista? Falar em educação antirracista não é... Não se trata de sujeitos pontuais que vêm e trazem, num determinado contexto, é, uma demanda né, para o Estado no caso, ou até para a municipalidade. Não, ela se trata de uma reivindicação histórica dos negros organizados antes, durante e após a escravidão. Né, nós temos uma fase em que a, a população negra era impedida de entrar nas escolas, declaradamente, né, legalmente, inclusive, e aí, quando a, a escola se abre para a massa, né, para a população, é, pretos e pardos, ou seja, os negros, adentram nessa escola. E aí nós temos o alcance né, de uma busca da população negra que era chegar até a escola, chegar até a educação formal. Mas, lá dentro, seja através das relações, por meio das relações, né, dessa, da dimensão interrelacional, seja através do currículo, a população negra, sua história, sua cultura, ou ela estava, era inexistente, né, não existia, a, a, a, ou ela era apresentada através de um único viés né, de um viés muito marcado ainda pela ideia do, do, do escravo e não do escravizado, né? muito, muito marcado ainda pelo sofrimento, muito marcado pelo aspecto é, negativo e doloroso da escravidão. Que sim, nós devemos apontar, né? mas hoje nós estamos diante de uma, de uma demanda que é pela visibilização, pelo reconhecimento da trajetória da população negra na formação desse país. Né? Então, compreender a partir dos sujeitos é, da população negra e da visibilidade às suas conquistas. Né? Um exemplo: né? é, O Vidas Negras Importa, muitas, muitas pessoas, muitas, é, a gente, muitas redes sociais, pessoas perguntando: Ah, mas lá nos Estados Unidos ah, os negros eles se organizam. Veja como eles se organizam, estão nas ruas. Nós, negros e negras aqui no Brasil, historicamente, tivemos envolvidos em inúmeras é, manifestações, resistência a movimentos em, é, em busca da superação da desigualdade racial. Então, acho que é importante demarcar é, esse lugar de onde nós falamos quando trazemos a pauta para a educação. Então, a gente representa aqui uma ala que traduz um movimento histórico, né, uma reivindicação histórica, uma conquista que já está colocada e que hoje, em meio a esse cenário né, do genocídio da população negra, esse cenário em que as denúncias em torno do racismo na educação elas estão colocadas, né, elas são, inclusive, muito visibilizadas, é, está tudo colocado, então, que nós, nós queremos avançar, né, mas e aí, é, quando nós estamos falando é, da escola, especificamente, né, a escola é um lugar do encontro, né? é onde chega a população negra, né, e é onde são reproduzidos nas relações em diferente, entre diferentes sujeitos o racismo, então, por vez, o nosso olhar, ele foca Apenas naquela experiência docente ou de conteúdo, né, que é, discrimina a população negra. E aí nós estamos aprendendo que, na verdade, a estrutura, ela coberta essa, essa realidade. Né? Ao longo de 17 anos da Lei 10.639, é, nós estamos o tempo todo apontando as questões, e elas vão ser feitas ainda. E nós estamos falando do antirracismo, seja no âmbito interrelacional, né? Professor e aluno, criança, é, entre os adultos, inclusive dentro das escolas, entre é, na dimensão da gestão também, né? Então, todos unidos por uma educação antirracista, é isso que nós buscamos. E quando nós falamos em racismo, né? Nós estamos falando de um fenômeno que ele se manifesta de maneira muito sutil no Brasil, né? Seja como eu disse, pela omissão porque aí não se fala sobre, não se diz, né, não se nomeia, e hoje a gente vive um momento de nomear, nós aprendemos com as femininas, a gente precisa dar nome, né, precisa anunciar. Ou não tem essa abordagem, não aborda de maneira alguma, né, seja no conteúdo, seja na, na dimensão das relações, diante de uma situação de racismo enfrentado por uma criança, é, há uma omissão. Ou quando é abordado, né, tem os seus equívocos. Por que os equívocos? Porque a formação para uma educação antirracista, ela não pode ser pontual. Né? É, vejamos nós aqui, né? a gente vai bater um papo, eu vou tocar em alguns pontos, esses pontos vão levantar outros, e nós vamos sair daqui ainda com, né, com várias perguntas, né? e ainda com, sem algumas respostas. E também nós temos uma dimensão que é hoje muito apontada, que é essa não percepção de que a negritude, que a população negra está presente e estrutura a nossa sociedade. Né? É, por exemplo, quando a gente não dispõe de planejamento para a temática, seja no currículo, ou seja na questão do orçamento mesmo dentro da educação. Né? Como se ao dizer a educação é para todos, mas esse todos ele não tem identidade, não tem diferença, né? não tem... É, não olha para uma população que é, se não houver a especificidade, especificidade que a lei coloca, a gente não supera os problemas da educação. O racismo ele é a crença da existência de raças superiores e inferiores. Né? E essa crença, ela estrutura de tal forma a nossa sociedade, ela está tão na base que é tido como normal. Né? A gente vê como normal, por exemplo, pensar um aluno, quando a gente pensa o aluno, quando a gente pensa a criança. Que sujeito é esse? Né? É, e aí não tem, não, nós não pensamos na dimensão étnico-racial, e aí as propostas em sala de aula, elas acabam por invisibilizar a criança negra. E aí invisibiliza a criança negra, o aluno negro, e aí nós temos um conjunto de, de distorções né, na, na escola. É, ou, por exemplo, quando a gente fala de financiamento da educação, né, para superar a invisibilidade da, da população negra, para trabalhar a cultura e história afro-brasileira e indígena, né, porque a gente está falando dos indígenas também, ou quando a superação de mentalidade racista na escola, né, aqui trabalho, porque nós somos educados numa sociedade racista, então, cumpre a educação, lidar com todas essas dimensões, né, e as dimensões que vão perpassar toda, toda a estrutura. É, o racismo produz invisibilidade, isso é muito forte, porque não se pensa a política de igualdade racial como importante na formação da, da cidade do país, né, se a gente pensar na dimensão mais ampla. E aí nós temos os negros como 56% da população né, nacional, maioria nas escolas públicas, no setor de serviços, se a gente olhar agora para o contexto da pandemia, né, estão na base da formação histórica do Brasil, na formação econômica. E aí é interessante lembrar que quando a gente fala da, da a questão da desigualdade, né, desigualdade social e racial, é, mas se a gente... Voltar para a história do nosso país e como ele se estrutura hoje, nós temos a escravidão como essa realidade que gerou riquezas para subsidiar é, a industrialização, para subsidiar o chamado né, desenvolvimento, enfim, a formação das cidades. Então, toda a riqueza é, do nosso país ela é fruto de uma exploração chamada a escravização da população negra. Né? Então, se a gente pensar que a gente está na base desse, dessa questão, desse problema da desigualdade social, da, dessa, dessa disparidade, né? então, é, como pensar o antirracismo? Ou como não pensar né, uma luta antirracista hoje? E, pensar, por isso, para pensar democracia e superação das desigualdades, pensar voltando para a educação. O racismo, como essa ideologia, né, que que atravessa as mentalidades, nos faz pensar se que se trata apenas de não se trata apenas de punir ou, enfim, de formar aquele sujeito da atitude, né, que teve aquela atitude racista, mas em dizer também, e aí é muito caro, né, é muito caro, é, é bastante desafiador dizer isso, mas precisamos nomear, né. A gente está falando dos sujeitos, mas a gente está falando novamente da estrutura. Né? É... Se o racismo implica em dizer do, do privilégio também, né? daqueles que vão definir quais são as prioridades. O racismo está presente aí. E aí a gente toca numa questão, porque nós estamos falando de, de quem tem o poder né? de definir, onde, por exemplo, novamente, eu estou tocando muito nesse ponto, que é do, da questão do, do, do recurso, porque uma das dificuldades que nós temos nas políticas, na implementação das políticas é, de igualdade racial na educação, é destinar né, recurso, é destinar orçamento para essa política, é assumir... É, e da visibilidade. Então, acho que hoje, quando nós estamos falando de vidas negras importam, de antifascismo, antirracismo, a gente precisa, e a gente está apontando essa, essa necessidade. Né? E, e aí é caro, porque a gente está querendo mexer na estrutura, né mas se a gente é de esquerda, então a gente tem que cutucar a estrutura, não tem jeito. Né? A gente quer... Mudar uma mudança é, que venha da, da, da base. Aí eu gosto de pensar, assim, para quem não entende muito do que a gente está falando aqui, como, como funciona a, a educação, né? as escolas, enfim. Porque, ah, porque é uma questão de formação. Sim, é uma questão de, de formação, está colocada na Lei 10.639, nas diretrizes em inúmeros documentos, né? a formação é central. Mas como que ela se estrutura quando a gente não tem é, aporte para tal? Ela é pontual, né, ela é 30 horas, mas vai quem, quem deseja ir, né, é, ela acontece num, num determinado ano, ou num determinado governo, depois ela não acontece mais. E eu não estou falando só da realidade de Campinas, né, eu estou falando da realidade de inúmeras cidades, né, em que nós estamos com o Ministério da Educação, né, tão afetado aí, tão... a pauta da temática racial, ela desapareceu, né, ela não está colocada. Quem sustenta a pauta da, da educação étnico-racial hoje, é, somos nós que fomos formados, né, e estamos lá na escola, são algumas ações que, como eu disse, elas acabam ainda sendo pulverizando muito, né, e lá no chão da escola a gente tem criança, e a gente tem adolescente, e a gente tem adulto, sendo discriminado, seja por discursos ou a discriminação direta, né, ou seja porque o currículo ele tem uma distorção, uma invisibilidade. Então, quando a gente está falando dessa temática, como ah, construir uma educação antirracista? Né? Nós estamos falando que primeiro a gente tem que reconhecer o racismo, né? A gente reconhece que ele existe e a gente vai partir desse princípio. É, que ele é para além da escola. Ele é para além daquela, da, da escola e dos agentes ali na escola. Ele, ele está na escola e é além dele. Que ele é para uma educação antirracista, ela não é só para os negros. Né? Como eu disse no início, uma educação que se quer de qualidade democrática, quando ela entra... Num, e, e atua no, na base, que é o racismo, ela se torna uma educação de qualidade democrática. Que ela está tá transformando né, essa estrutura. E quem está na base é uma, a maioria da, da, da população. Uma educação antirracista, ela implica em cultura e história negra, africana e indígena, né, porque aí a gente está trazendo os indígenas também, e é ampliar os conhecimentos e garantir os chamados direitos de aprendizagem né, dos nossos estudantes. Então, é, é atingir um direito, necessariamente. A educação antirracista educa não só a escola, isso é importantíssimo, né? não é só a escola, mas quando a gente tem as instâncias responsáveis pela execução dessa política, uma política de igualdade racial, é, com visibilidade, né, com é, um lugar de visibilidade, trata-se de uma educação que ela, a, a, a dentro da, do que seria, por exemplo, a educação popular ou a educação da instituição. Né, porque essa pasta, ela passa, ela atravessa todas as outras. né, Ela educa secretários municipais, ela educa coordenadorias, ela educa departamentos. Né, porque se a gente tem a educação que é uma pauta tão importante no município, com, atravessando e trazendo, faz toda essa articulação. É, implica informação permanente, porque a gente está falando de um problema que é, veja só, 17 anos da lei. Em Campinas, a gente tem um histórico chamado do programa MIPID, né, que é anterior à lei, lei 10.639, então a gente tem um acúmulo muito forte na cidade, né, tem experiências riquíssimas, né, é, trazidas por pessoas que são ícones para nós que chegamos depois e, e essa experiência ela precisa cada vez ser mais visibilizada porque hoje ela está muito é, pulverizada né, na nossa cidade porque nós falamos de formação permanente e não é só para professor a educação antirracista, eu estou concluindo, é ter consciência política e histórica da diversidade, e aqui eu estou trazendo princípios das diretrizes nacionais, né, construídas em 2004, é necessário reconhecer e valorizar as matrizes africanas que estruturam a nossa história, e é importante agir, né, porque não basta se dizer antirracista, quais são as ações Concretas. Né? E aí, pensemos no contexto da pandemia. Né? Quais são as crianças que são afetadas hoje? É, se a gente for pensar na população que seria diretamente é, é, beneficiada, vamos dizer assim, né? por, essa, por essa superação. Quais são os desempregados hoje, na pandemia? Quais são. A, a, a, qual é o grupo étnico-racial que está muito. está é, diretamente ligada à prestação de serviços e está sendo, nesse momento da pandemia, prejudicado. Né? Quais são as crianças que em casa estão aí dividindo em estruturas, né, em casas pequenas, enfim, em inúmeras situações, tentando fazer algumas, alguma relação, né, estabelecer uma relação com a escola, seja através de educação remota, ensino remoto, e que não estão conseguindo porque não tem acesso à tecnologia, porque vivem em condições precárias. Né? São as crianças negras. Né? Quais são as famílias que mais demandam saúde nesse momento? Quais são as mães, se a gente pensar em creche agora, quais são as mães que estão numa situação bastante complicada nesse momento da pandemia, e que historicamente né, demandam creche e, e não tem vaga? Nós estamos falando aqui que a população negra ela tá atingida quando nós temos é, problemas na, na, na política educacional é a população negra que está mais afetada né? e aí a gente tem o marcador também do racismo colocado por isso a educação que combate o racismo está atenta a todas as questões que afetam os sujeitos mais atingidos pelos problemas da educação pública por outro lado sem a política de igualdade racial a invisibilidade das questões que afetam, por exemplo, desempenho escolar, né, que é um problema, se a gente pensar, a questão do, dos índices do, do IDEB, enfim. É, as crianças negras e pobres, elas estão dentro desse, é, desses índices baixos. Né? Então, quando a gente pensa em desempenho escolar, o problema né, da, da, da, do analfabetismo, ou da chamada alfabetização na idade certa, enfim, aqueles debates. De quais crianças nós estamos falando? De quais estudantes? De que, quando a gente pensa o EJA, né? quando a gente pensa a educação de jovens e adultos, de quem a gente está falando? Então percebam que a questão racial está sempre colocada né? nesse sentido. Então, uma educação antirracista é uma educação de qualidade para todos, né? necessariamente. Enfim, eu vou... Eu vou pausar aqui, falei aí, cerca de 20, uns 25 minutos, e acho que a ideia é a gente bater um papo, né, que não vai se esgotar aqui, certamente, Guida. Ah, o microfone. Seu microfone, Guida. Eu não estou te ouvindo. Aí. Eu tinha multado ele. <risos> é que eu esqueço. Bom, enfim, vamos lá. Voltando. A gente sabe que uma das armas é, fundamentais, uma das armas poderosas, você dizer assim, poderosas do racismo, é a questão do, do apagamento. Né? Do apagamento ou da, ou da invisibilidade ou ou do silenciamento, se dizer assim. É... Como que a gente pode ver isso? Que às vezes as pessoas ouvem a gente falar, né? Fica ouvindo a gente falar e as pessoas têm um pouco de dificuldade assim, de entender do que que a gente está falando, né? Porque só sabe, de fato, do que que a gente está falando, né? É quem é, é quem sofre, né, os efeitos dessa dessa educação que a gente passa hoje, né? E aí, eu queria te perguntar o seguinte, sobre essa questão do, do, do apagamento, né, como que isso pode ser fatal, por exemplo, nos nossos alunos, né, nas nossas crianças da educação infantil? Vamos, né, vamos tentar exemplificar isso. Né? Como é que isso se reflete, por exemplo, essa, esse processo né, de silenciamento numa, numa criança negra que está na educação infantil, numa menina, né, às vezes os meninos são mais, talvez conseguem de uma certa forma, mas assim, como que isso afeta é, se a gente não, não ter essa preocupação, né, de desenvolver uma educação antirracista, quais são os efeitos disso? Aí depois eu passo para as perguntas aqui, aqui que o pessoal colocou. Nossa, eu vou começar a pensar a partir da creche, lá do 0 a 3 Bom, nós temos aí um... um eu gosto de lembrar da, de cenas, né, de, de momentos ali. Desde o acolhimento, né? Vamos começar a falar do acolhimento da família negra, que vai procurar vaga, que consegue essa vaga. E aí a gente tem, por exemplo, o preenchimento de, dos dados. Né? Ah, e, e aí, por vezes, é, temos lá né, um, um item, né? É, qual a sua cor ou raça? Eu estou indo bem antes, perceba, Guida, nem estava é. no meu raciocínio faz tempo, faz tempo que eu, eu não toco nessa questão. Nós temos situações em que as pessoas têm receio de perguntar, né? Porque aquela coisa de não nomear, nossa, se eu, se eu perguntar, eu tô vendo que ela é negra, né? Mas se eu perguntar, vai que ela fica ofendida. Ah, Só que é importante é ter esse dado. Você é moreninha, né? Não é na negra. É. Então, é, tem esse momento, e a gente precisa dos dados. A gente precisa saber qual a origem étnico-racial dessas famílias. É, e aí depois tem o um acolhimento dessa família, e aí o pensamento acerca de como essa família ela é acolhida, né, ali naquele momento. Aí na sequência nós temos essa criança, esse bebê que chega na creche. E aí, é, não só a realidade que nós vivenciamos diz isso, mas as pesquisas também é, que vão para as creches e vão ver o que está acontecendo ali. Nós temos situações em que as crianças negras elas são tidas como aquelas que podem ficar chorando. Né? É, tem um, um texto produzido por é, educadoras da creche da USP chamado A Cor da Mordida. Ele é um texto muito marcante. Em que elas, elas dizem de uma situação... Em que uma criança, é, uma criança morde uma criança negra, um bebê, e ele tem um acolhimento, como a, a mordida não tem cor, né, não deixa tão vermelho quanto a pele branca, então ele tem um acolhimento menor, menor, menor do que quando essa mordida é numa criança, numa criança branca. Só que ambas sentem tanta dor. Né? Então, é, isso para mim é muito marcante, né, porque é muito concreto. E aí, essas, essas educadoras, elas estão desconstruindo, na verdade, é, é, o preconceito e a discriminação, e elas produzem esse texto para refletir. Eu gosto muito de trazer ele, quando eu vou dialogar com, na formação pra, com, com agentes e monitoras né, de educação infantil. E, e aí nós temos crianças que são mais, é, mais ou menos beijadas, né, mais ou menos elogiadas, a criança negra recebe menos elogio e é menos acolhida do que a criança branca. As pessoas vão, às vezes, na, na, no, no, entram né, na, na, na sala e vão dizer ai que lindinho, que gostoso. Quem que é a criança negra? A criança branca. Né? E também tem a produção, a, a produção de estigmas né, naquele, no corpo da criança negra desde pequenininho. Né, ai, olha, meu gostoso, né? Olha, que negão, nós estamos falando de um bebê de um ano, né? Ai, olha essa menina, samba para gente, fala para a menina negra, para o bebezinho. É, então a gente tem essa, essa diferenciação. Mas aí vamos, vamos falar então de, de representação no campo pedagógico: os livros. Quais livros que a criança negra na educação infantil se vê representado? e se vê representada de maneira positiva, que dá orgulho, que ela se sente linda. Hoje nós temos inúmeras né, produções, é, mas as escolas, em sua maioria, tendem a focar apenas naqueles, naquele modelo de corpo de beleza, branco, né, a princesa loira, e por aí vai. E aí a criança negra não se vê né, e aí ela não tem a identidade dela fortalecida. Então a gente já começa isso lá na, na, educação, na educação infantil. E quando, as, por exemplo, quando a gente pede para uma criança de 5 anos se desenhar, né, por vezes ela não, ela não consegue se desenhar usando é, a cor marrom, né, ela se recusa, porque ela já está entendendo que ela queria ter um, uma outra cor, né, uma outra representação. Teria inúmeros exemplos para dar. Nós enfrentamos aí, na um, semana passada, uma, uma representação que foi bastante complicada, né? Mas tudo isso para dizer que, que na educação infantil, a gente, se nós não tivermos uma educação antirracista, a gente educa crianças pequenininhas a recusar o próprio corpo, né? a recusar a si mesmas. A gente tem relato de criança que nem está na educação infantil, mas tem lá seus 10, 12 anos, que ainda hoje acha que se ela é, passar água sanitária no corpo, ela vai ficar branca. Né? Então tem uma recusa. E nós da educação infantil, e nós, professores e professoras, temos um papel central para desconstruir né? é, essa, essa educação, que na verdade ela acontece, mas ela acontece negando a, a corporeidade negra. Mas, os, Bom, mas o, só para contribuir, Guida, é, ah, Marcia, quais as estratégias? Né? Nós, na educação infantil, a gente usa muito imagem, né? a gente usa muito livro de literatura para contar história, a gente tem os brinquedos, então os bonecos bonecas, eles precisam trazer representação negra, eles precisam trazer essa re representação diversa, e aí a gente está falando do setor de compras, por exemplo, né? quem que escolhe então é, a gente está falando de brinquedo de brincadeiras que nós é, apresentamos para as crianças nós estamos falando é, de, de imagens que são colocadas na escola né e que aí por vezes a própria família quando entra ela se vê representada ou ela percebe que aquela escola tem uma preocupação né com a diversidade étnico-racial e por aí vai Bom, deixa eu ver as questões aqui que o pessoal fez temos questões? Ah, tem. Bom, a Daniela Caetano, uma nossa nossa, fala o seguinte que maravilha, gostaria de deixar algumas perguntas Márcia, na sua opinião para superar o racismo qual é o papel da educação? Apenas a educação dá conta dessa superação? Outra é, o que você acha da questão racial ser tomada apenas como objeto, sem que haja protagonistas negros como sujeitos políticos em todo o processo de conceitualização, práticas efetivas, gestão e outras? A Daniela faz essa questão. A Wanda, sou... Obrigada, Wanda, por você estar aqui. A Wanda fala o seguinte... Parabéns pelo debate Quando você fala de recursos muito me preocupa a aquisição de materiais e por qual debate esse processo passa e por quem passa como por exemplo o kit leitura que chegou no meio da pandemia é exatamente quando a Márcia falou eu lembrei do kit do kit leitura que chegou é, durante a pandemia. E muito me assustou quando ouvi dizer que havia livro com, conceito com conteúdo racista. Isso é muito grave. Isso é real? Nós, profissionais, não tivemos acesso a eles. E o que dizer mais sobre recursos utilizados dentro das unidades, no caso, conta escola e recursos mais amplos dentro da rede? É só para só situar, teve uma coleção de, de livros, né, que chegou agora do, no período da pandemia, e tinha um livro lá que falava dos diferentes, mas eu é, colocava assim, é, as, é, as pessoas é, são diferentes, mas tem um que é mais diferente, uma coisa assim, aí coloca o hipopótamo, olha, o hipopótamo tem é, um pelo assim, mais duro, mas ele pode usar chapinha se ele quiser, ou seja, né, é, né, ele não precisa ficar com esse pelo feio, duro, ele pode usar um... pode ter recursos para ele resolver isso, né? Enfim, foi um livro que, pelo menos na minha unidade, a gente conseguiu é, dialogar e reverter aí a, a entrega para os pais. Mas é isso, né? Não, eu tenho certeza que não passou pelo coletivo de educadores para definir sobre a aquisição desses materiais. É, temos mais questões? Temos. A Gislaine Pedroso fala o seguinte, bebê negro pode ficar chorando, pode ser mordido, isso me dói muito, meu neto negro está lá. A Estela Maris falou o seguinte, lápis de cor de pele não contempla a pele negra, é fato. André Centurião fala o seguinte, sim, o acervo de livros das bibliotecas Escolas precisam de mais livros que tenham representatividade para atender às necessidades de todas as crianças. É isso, André, obrigado. O Leandro Elial pergunta o seguinte, Márcia, como lidar com as famílias de religiões fundamentalistas que não aceitam os debates étnicos-raciais na sala de aula? Essa é uma pergunta importantíssima, né? nesses tempos, Bom, você quer responder, Marcia? Vamos lá? Vamos lá. Essa última aí, depois acho que eu vou precisar ler de novo, porque geralmente tá. eu, eu esqueço. Depois, <risos> eu esqueço na íntegra, mas é ótima. Bom, eu vou começar falando do kit, porque eu acho que o kit ele tem uma relação com a representatividade, tá? e eu acho que ele tem uma relação também com essa perspectiva de não ser apenas a educação. Bom, o kit de leitura, esse livro que você citou, Guida, não chegou na minha unidade. Porque eu acho que eles eram meio diversos. Mas, eu, nós, mas a gente tem o que contar. A gente tem o que contar. Que depois eu vi as imagens. Então, né, gente? Quem que escolhe, hein? Essa foi a pergunta que eu fiz. Quem escolhe? E a, a gente sabe que tem alguém que escolhe. Nós temos um programa instituído focado nessas questões e aí quando a gente está falando de representatividade quando eu tô se colocando a questão do antirracismo dentro da estrutura é porque a gente se depara com é, com esses problemas né com essas distorções porque me parece que não tem diálogo né que o programa ele fica fechado num lugar e a gente nem sabe como é que tá hoje na pandemia né, dada, dada a estrutura, né, dada a maneira como ele está sendo conduzido. E aí, é durante a pandemia, quando a gente precisa desse apoio, dessa crítica, a gente não sabe aonde, aonde recorrer. E aí, cada escola, no seu entendimento, vai fazer uma carta à comunidade, como aconteceu aqui na região sudoeste, para dizer, olha, esses livros estão aqui, mas esse livro... É, um livro tem um problema relacionado à, à questão racial e o outro um problema em, em relação ao lugar da mulher. É, aqui na nossa região, nós recebemos um livro que a figura da criança negra ela só aparece no Saci. E aí, por que isso é um problema? Algumas pessoas questionaram. Porque nós já superamos a dimensão do folclore. né? O Saci... Sim, ele é o SACI, a gente é cultura, né? Cultura Está ligado à cultura brasileira, enfim, tem toda uma questão. Mas, entre quatro, quatro livros, você escolheu o SACI, quando a gente tem uma produção nas editoras tão grande, e essa mesma editora, no ensino fundamental, porque eu tenho filha no ensino fundamental, ela apresentou livros é, sobre a, é, a temática afro-brasileira e africana, muito, muito bons. Então, a gente percebe que foi uma questão de escolha, e que a escolha a quem foi dada, né, que aí não fomos nós professores, nem nossas escolas, ela passa pela questão da representatividade. Né, porque a gente está aí há 17 anos dizendo que a temática tem que estar presente né, na estrutura, que precisa dialogar e tal, e aí a gente vai dizer, olha, precisa ter representatividade, as pessoas que, que vivenciam essa questão, a, a temática racial, estudam, estão focadas e, e têm capacidade de análise, precisam ocupar esses espaços de poder, porque escolher livro didático é deter poder. É deter poder de dizer qual é o conhecimento que as nossas crianças e as nossas famílias precisam ter em relação às as, as relações étnico-raciais. E o que está que colocado nesse, nessa... Quem, é, é, as escolhas estão dizendo o quê? Ainda que digam, nossa, mas foi desapercebido, enfim, mas, gente, política educacional não pode ser desapercebida, né? Ela tem que ser qualificada. Ah, mas foi, foi um descuido. Mas foi um descuido com verba pública, né? Com dinheiro público. É... <risos> A gente acaba tendo que ser muito sincera, né? Porque é isso, e às vezes sem muito, muito melindre. É, nós estamos falando de pessoas, pessoas que ocupam, é, assim como eu, professora, ocupo um lugar e tenho uma responsabilidade na educação das crianças, de 25 crianças anualmente, eu tenho que ter um compromisso de escolher material de visibilidade de todas as crianças, eu tenho que ter o um compromisso de garantir direitos de aprendizagem é, e experiências para todas as crianças sem promover discriminação então, e discriminação racial. Então, quando a seleção ela diz é, do cabelo lá através do através do elefante, nossa, é é uma, é uma distorção imensa, né? Parece até que as crianças não vão fazer relação, né? Ou que a criança negra que lê não vai achar aquilo muito estranho e vai se sentir envergonhada, né? Um outro livro e agora eu vou trazer a questão do lugar da mulher. Tem um livro e que coloca o lugar da mulher como subserviente, como a espera do... É, é uma princesa que ela precisa de uma determinada vestimenta, de um vestido, senão ela não vai ser feliz. Então, o que, que a gente está que que tá dizendo para as meninas, né, desde os seus quatro anos? É a roupa que te faz, então percebam. Então, eu parabenizo muito as escolas que fizeram essa, esse, esse debate com a comunidade, que fizeram o enfrentamento de esperar um pouco para entregar, aquelas que é, optaram por não fazer entregas né, com justificativa, porque esse é o nosso papel, acaba ficando um papel para nós, né, na escola. Só que tem escola que não fez. Né? Tem escola que não fez, por N razões, dentre elas a questão da, da, da formação, né, da, da compreensão desse, da importância desse material. Então, a gente precisa ter, sim, quadros, né, pessoas é, que tenham essa competência e que eduquem todas as outras, para que um dia a gente não precise ter uma questão, é, uma representação que, que passe pela negritude, né, que, que passe pela negritude e que ultrapasse essa dimensão. E é só a educação? como eu disse no início, não, né, porque a educação, ela vai, ela, quando a gente fala da política de igualdade racial, né, alguns municípios têm, inclusive, secretarias para essa pauta, ela está articulada com todo, todas as secretarias, né, quando nós falamos do atendimento, à saúde da população negra, por exemplo, dentro do campo da saúde, né, tem uma pauta muito, muito grande, e... Ela precisa ser uma, uma dimensão, a igualdade racial, o, o antirracismo, que atravesse todos os setores. Inclusive para fortalecer a educação dentro das secretarias. Né? A gente precisa dialogar com cultura, a gente precisa dialogar com é, assistência, a gente precisa dialogar com saúde, agora na pandemia, inclusive. Né? E... A questão do ponto escola é um ganho na, na, na nossa rede. que Nós temos o ponto escola, né? Porque nós podemos ainda, dentro do, do plano da de gastos, né? Da escola, introduzir e colocar essa essa demanda, né? Por exemplo, por aquisição de brinquedos, por aquisição de, de materiais, né? De jogos. Mas aí a gente também tem um, uma entrada que ela não passa pelo ponto escola e que não contribui. Eu falo, eu quero deixar aqui um oi para minha colega Gislaine, que falou do Neto Negro, né, minha colega de trabalho também, monitora, guerreira. Boa noite, Gislaine, muito bom te ver aqui. E é isso, Gislaine, né? A gente tem que falar de nós como negros e negras, né, de família negra, com os nossos filhos, nossas filhas, netos e netas. E lá na escola a gente também é, fala e defende essa, essa, essa igualdade, né? E a gente tem que superar o lápis cor de pele, né, gente? Já foi, né? Meu Deus, que pele! Né, quando, quando eu tenho alguma criança que fala Marcia, eu quero o lápis cor de pele. Qual pele? Aí, gente, já desconstrói. Porque aí você conduz a criança, né? apresenta pra ela esse questionamento. Qual pele? Né, e aí a gente vai encontrar Hoje a gente tem, inclusive, a possibilidade de adquirir materiais na escola que já trazem essa, essa perspectiva, fruto das políticas de igualdade racial. A gente tem um giz de cera, a gente tem... E aí, eu acredito que as pessoas conheçam, senão depois a gente pode referenciar, né, Guida? E, e nós temos lápis de cor, então a gente já tem essa possibilidade tá? é, de apresentar esses materiais para as crianças e sobre a questão de como as famílias acolhem a, essa temática. É, bom, num seminário que eu participei da, na, na rede, eu fui questionada sobre isso quando apresentei meu trabalho, né, um trabalho específico em um ano. E me perguntaram, falaram, mas como as famílias acolhem a temática, Márcia? Olha, gente, é... Eu acho que as, pessoas, as famílias, elas passam a entender quando elas compreendem que a gente está falando de igualdade, né? de superação de desigualdades, de representatividade da, da, de todas as crianças. E a pergunta, ela também vai, com certeza, na questão da, de alguns é, símbolos, que, que, que assustam, né, algumas famílias porque elas têm uma educação é, distorcida em relação a, por exemplo, as matrizes africanas, né? Então, algumas elas vão se assustar porque a gente promove um, uma oficina, um trabalho que tem tambores e aí cabe a nós da escola dizer o que significa tambores. Né, e o que significa dentro da escola se a gente olhar para a questão da educação infantil as crianças adoram né as crianças são muito som são muito lúdico então tem essa dimensão lúdica falar em matrizes afri em, em, em africanidades é falar de ludicidade é falar de circularidade é falar de solidariedade são esses um dos marca uns né um dos marcadores é, da, das africanidades. Né? E, e aí, eu acho que cada cada escola tem uma maneira de dialogar com a sua comunidade, né? tem as suas as suas estratégias. E a educação para as relações étnico-raciais, ela é um direito. Né? Ela é um direito ela está colocada dentro da, da nossa legislação educacional e também na Constituição. Então a gente, a educação, as escolas públicas, elas são espaço democrático. Né? Então elas são espaço de acolhimento de todas as, todas as culturas, todas as histórias. E então nós estamos respaldados, com certeza, respaldadas é, dentro dessa dessa perspectiva. Né? Por isso as nossas lutas, elas estão também envolvidas em outras. Né? Quando a gente é, se posiciona contra o, o famoso Escola Sem Partido, lá, né? ou ah, a tal da ideologia de gênero, enfim. É, nós, que, que trabalhamos com as africanidades, nos posicionamos contrários também, porque são formas antidemocráticas, né? são formas que limitam os saberes e os conhecimentos das crianças, são, são as, é, limitam né, e, e reduzem os direitos que estão colocados na legislação. Bom, eu, eu, vou, eu, vou, eu poderia fazer vários recortes aqui, mas nós temos... Um tempo nós aí, temos né? mais questões aqui. Bom, bom, acho que a gente tem mais questões aqui. Eu vi uma questão da Amélia, da Lígia... Deixa eu ver... Ai, o que fazer com professores racistas, apoiadores de Bolsonaro, quando se recusa a cumprir a lei étnico-racial? A Ana Paula pergunta. Aligia Prando falou o seguinte. Há materiais que passam pela coordenadoria setorial de formação e materiais que não chegam nem ao hum. departamento pedagógico e nem à CSF. Esse kit, por exemplo, eu desconheço. É, a Juliana Siqueira falou o seguinte, precisamos também falar da formação continuada de educadores, pois já presenciei situações em que foram expressas ideias e conceitos racistas, e ao fazer debate, muitas se recusaram a reconhecer que o racismo existe e que é necessário adotar políticas de reparação, como cotas, por exemplo. Acho que tem uma questão da Amélia, mas acho que é no mesmo sentido, né? Falando como superar, que eu estava olhando aqui, mas acho que é, né? Mesmo, é mesmo sentido, falando como superar, como podemos desconstruir essa realidade de educação infantil, né? É, é a formação? Acho que seria importante falar um pouco sobre isso, né? Porque tem, tem, tem gente que acha que só a formação vai... Pois é. Então, é, acho que eu vou primeiro conversar com a Lídia essa, eu vejo a Lídia que a partir de uma, Lídia que grande colega lá do centro é, da coordenadoria setorial de formação olha Lídia, eu acho que quando a gente traz esse debate aqui nós desnudamos né, uma realidade por isso que eu falo que quando a gente lida com a questão racial, nós passamos pela estrutura e a gente consegue traduzir é, tudo isso em educação democrática e de qualidade. A partir do kit, evidencia-se que o diálogo, ele, ele não existe, ele está ele ali, né, meio muito compartimentado. E nós sabemos que é, a educação precisa estar tá, né, interconectada, né, diferentes setores, né, e que a política educacional, ela é uma política, né, ela não é... Não tá muito não está ligado a governos né Nós estamos falando de, de um direito para a sociedade que é, independe né de, de, de vontade política a gente sabe que no, no ali é, é o que acaba acontecendo né E aí a gente dialoga com, com aqueles que dialogam conosco né Isso é e, e esse espaço aqui é muito importante esse espaço que a Guida coloca para nós. Então, quando, quando nós olhamos a questão do kit, leitura, a gente devolve para a gestão essa preocupação de que todas as instâncias precisam dialogar, né, como passa algo que é do âmbito da formação e do currículo da escola, é, sem dialogar, com os, a, os sujeitos que é, fazem a análise, né? Então, é, novamente, educação antirracista está aí para nos trazer um, uma análise da estrutura como um todo, né? Um recorte. Bom, é sobre os pro, professores que não fazem o trabalho porque são de uma vertente fascista. Eu vou chamar de fascista para né, fazer a referência... Ao, ao representante aí, nacional. Olha, ultimamente eu tenho sido sincera às vezes, viu gente? Porque assim, eu não posso, por lei, né? Deixar de acolher a criança com deficiência. Eu não posso, por lei, escolher que eu não vou trabalhar é, dentro do que são as diretrizes é, da educação infantil ou dentro do, do que é o direito da, das crianças a, aos, a conhecimentos e a um desenvolvimento integral. Então, como que eu posso escolher não fazer o trabalho, nem a formação de superação de um problema tão grave, de uma questão estrutural na nossa sociedade, que é o racismo? Então, não é uma questão de escolha, né? não é uma questão de simpatia. Quando eu assumi que eu... Que eu que eu seria é, agente de uma política educacional chamada educação, ensino fundamental, é, educação infantil, né? quando eu escolhi ser professora dentro de uma, vou falar aqui só na esfera pública, eu não fiz, eu já fiz a escolha de que eu ia atuar dentro das demandas que a sociedade coloca dentre ela das demandas do movimento negro e né, sociais dentre elas as demandas que estão colocadas no artigo 26 a da ldb então é, não é uma questão de é, se eu sou apoiadora de um, de um de um representante de um governante ou não né? a política novamente a política educacional e a política de igualdade racial ela está acima disso então essas pessoas elas podem sim ser cobradas é, só que aí, quando a gente tem uma estrutura, novamente, né, quando a gente coloca a pauta racial num lugar bem pequeno, que não tem visibilidade, né, que carece de, de estrutura, enfim, tudo que diz respeito, né, as pessoas dentro da escola começam a tratar as coisas assim, porque aí elas não veem onde, onde está, quem está supervisionando isso. Né? Então, é, a temática da educação das relações étnico-raciais não é uma escolha, não é uma escolha. Ela está colocada, ela tem que ser viabilizada. E as pessoas não têm, o que eu venho é, trazendo aqui, e não sou eu, enfim, né, nós estamos com a lei aí, é que a formação ela, ela é obrigatória assim como não posso me esquivar da formação em todas as outras, é, em todos os outros, outros princípios da educação. Então, mas o que acontece? Enquanto a instituição né, ainda for racista, e é ruim falar isso, mas a gente tem que falar, enquanto a gente tiver racismo institucional, a gente vai ter Aquelas pessoas que vão dizer que não vão fazer, mas quando a gente assumiu o racismo institucional com ações antirracistas, a gente promove a educação da, da igualdade racial, porque aquela pessoa que não está fazendo, ela vai perceber que ela tem que fazer, de alguma forma. Eu estou trabalhando muito na, na perspectiva legal, viu, Guida? Eu não estou. Tô... Não está só brincadeira, <risos> né? Não, porque as nossas crianças estão sofrendo, claro, né? É as nossas mesmo. crianças estão sofrendo, a gente sofreu. Só que eu tenho dito, a branquitude ela, por vezes, ela não entende, né? Não sei o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente faz formação que é mais, né, aquele diálogo né, amoroso. Aí, às vezes, a gente faz informação que a gente mostra o racismo, as, as pessoas choram, né? ficam afetadas e tal. Mas e, mesmo assim tem gente que não abre a mentalidade, né? Não consegue. Tem, tem, aquela, tem aquelas que desqualificam, falando que é mimimi. Tem aquelas que Exato. falam assim, ah, lá vem de novo essa chata falar sobre isso. Uhum. Sabe sim? eu, então, eu, eu, eu entendo, sabe? E eu acho que é por aí mesmo, viu? Eu... Não tô mais ardente, Então, eu vou na, é, eu vou na legalidade. Eu falo, olha, você, é professora, você tem que cumprir a LDB. A LDB está aqui, tem que fazer. Pronto. Aí, vamos é embora. Isso. Vamos fazer. É, vamos, embora. vamos embora. Vamos fazer. <risos> Bom, é, enfim, eu acho que esse debate é extremamente importante mesmo. Ele tem efeitos seríssimos né, na nossa sociedade. A gente sabe disso. É, nós... Sempre a gente identifica uma criança negra que é mais calada, uma criança negra que é mais intimidada. Né? As crianças não nascem tímidas. Ninguém nasce tímido. Né? Ela sofre um processo de intimidação, ela sofre um processo de apagamento, ela sofre um processo de silenciamento. Né? E isso a gente vê muito localizado nas nossas crianças. Então, muitas vezes as crianças a gente vê é, lá né, as, as atividades expressão de carinho, pentear cabelo. A gente vê que as crianças brancas recebem penteados maravilhosos, as crianças negras a gente nem coloca a mão, né? Uhum. E é isso que acontece. Então, eu, eu acho que esse debate é extremamente importante, como a Márcia falou, tem que passar por todas as áreas, não é só uma questão, né? Só ali de, ah, vamos fazer uma formação né? em novembro, vamos fazer... Uma, um debate hoje, vamos trazer uma doutora em, né, em africanidade para falar, e depois isso não aparecer no currículo, isso não aparecer em todos os espaços da secretaria, em todos. Até porque a educação hoje é uma política, né, é, ela tem que ser uma política universal, porque ela está atendendo aos filhos da classe trabalhadora, que estão localizados aonde? A sua ampla maioria, né? A gente sabe muito bem disso. Então, assim, é uma educação que tem que ser universal mesmo e tem que atender a, a essa demanda. Então, eu, eu, eu concordo, assim, plenamente. Eu acho que a gente tem que, de fato, não tem mais negociação, sabe? Aquela coisa, não tem mais arrego. Não tem mais negociação. A gente tem que ir para cima mesmo, né? A gente está vendo o que está sendo o que é o, o debate do racismo estrutural, do racismo institucional, né? Campinas, é, enfim, a gente vê aí os reflexos disso na nossa sociedade, na nossa juventude, nos nossos filhos, nas nossas filhas. Eu sou vítima desse racismo, né? É, eu, eu gaguejo, né? Essa gagueira que eu tenho é reflexo disso, reflexo desse silenciamento, né? Que eu sofri por muito tempo, que não podia falar, né? Enfim. E, que não era valorizado, que não era estimulado, né? A minha oralidade, pelo contrário, eu tinha que calar a boca, tinha que ficar quieto. Não era me dada essa oportunidade, enfim. Então, eu também tô, tô nessa linha, né? Então, já que a gente, já que querem continuar, né, no, é, nos mantendo isolado, nos mantendo no, no quartinho, a gente vai começar agora, né? Não tem mais né, negociação. <risos> Então, é. eu quero agradecer bastante a sua participação aqui, tá? A gente precisa é, ir finalizando. Bastante gente participou, quero agradecer as pessoas que fizeram questões aqui. Estou tentando marcar a Márcia aqui nos no diálogos, tá? A Márcia ó, coloquei aqui, ó. Pessoal, devido ao tempo, não conseguiremos ler todas as questões. Vou marcar a Márcia aqui para ela responder depois. <risos> Se ela puder responder. Tem bastante é, questão meu... que você, responder, que você ah. respondeu. Mas, é, caso alguma questão ficou, se você puder dar uma olhadinha lá no, no chat uhum. lá do, do CCV, e aí você responde para o pessoal, tá? O pessoal participou tá. bastante, agradeceu a Toninha a Ana Paula, a Andréia, azuleide, a Estela Mares, a Viviane, Abel Soares, a Paula Viana, a Amélia, a Silvia Campos, o Alex, a Sandra, a Clarice, a Lucilene Landi. Enfim, várias pessoas, a Wanda, a Adriana Neves, a Amélia. As pessoas fizeram questões. A Luciana Carvalho, excelente live, colocou aqui. A Luciana Carvalho ela participou da live de sábado que eu fiz, que era sobre as, o Dia Internacional das Mulheres Negras, eh, latino-americanas e caribenhas. E ela falou, uma ela fez aqui né, um, te, ela, um depoimento né, de uma situação de... De racismo que ela sofreu que doeu bastante. Enfim, quero agradecer muito a participação das pessoas, né? Agradecer, eu peço para que vocês compartilhem essa live, peço que vocês assistam essa live, peço que vocês acompanhem as páginas aqui, que somente acho que da márcia que deve ter bastante conteúdo nas, nas redes dela, né? É, e que vocês que a gente possa ser uma, uma rede mesmo de fortalecimento dessa temática, tá bom? Porque a, inclusive discutir a, a questão né, da educação antirracista, antirracista passa também pela construção de uma outra sociedade que a gente quer, porque essa sociedade que está aí não nos serve mais. Né? A pandemia só serviu para demonstrar cada vez mais que esse racismo, né, que, que, que todo esse desmonte que a gente sofre, que todos esses ataques que a gente sofre, que todo esse fascismo né, que está aí aflorado não nos serve como modelo de sociedade, né? Nossos filhos estão morrendo, né? Nós estamos sofrendo marcas seríssimas, né? E a gente não quer. A gente quer uma outra sociedade, um outro modelo. Quero agradecer bastante. A Toninha está aqui falando parabéns, Márcia, parabéns, vida. As meninas estão tá agradecendo. E eu quero agradecer mais uma vez a Márcia Cleto por estar aqui. Se você quiser fazer suas considerações finais, tá bom? Pode fazer. Sim. Eu começo agradecendo muito por essa oportunidade. Eu tenho gostado muito de dialogar, né? e porque a gente reúne a experiência de vida, a, experiência, a trajetória profissional, a trajetória acadêmica e pensando a população negra. E quero agradecer a todas aí que, que nos assistiram, a todos... E tem um aspecto interessante, né, da, dessa desse nosso bate-papo, Guida, porque nós estamos aqui entre mulheres negras, né? Tem a Fabia aí nos bastidores que nos apoiou e, e eu vejo aqui também a manifestação de muitas mulheres, muitas mulheres negras, né? Professoras, monitoras, é, que estão na luta pela valorização, né, do seu trabalho. Pela, pelo reconhecimento, né, inclusive o, re, o reconhecimento dentro da educação, né, é, então eu também fico muito feliz de, de estar aqui dialogando. O tema nos é muito caro, né, nós é, fazemos os apontamentos e queremos uma, uma sociedade diferente, uma escola diferente, queremos que os nossos... Né, os nossos descendentes aí, tenham experiências diferentes das nossas. Né? Eu também atravesso, a minha vida também muito atravessada por essa experiência sua, Guida. Que bom compartilhar aqui contigo, né, que você compartilhou com a gente, desse silenciamento na sala de aula, né? e como isso traz reflexos para nós. Mas hoje, né, depois de ter passado pela universidade, ter vivido tantos processos aí de silenciamento, eu me apego muito às nossas, às nossas ancestrais, né? Aquelas mulheres de luta, que quando isso que a gente tem hoje era, era tido como mimimi, né? É, ah, imagina uma lei, né? Dentro da, da lei nacional, ah, né? Quando tava lá a Lélia colocando junto com a Bidias, né? Quando a gente tinha as nossas né, a Benedita da Silva, enfim, vou citar nomes aqui mais pela, pela representatividade para a mulher negra do que... é, é mais isso mesmo, mas é, é, elas, elas são nosso apoio, nosso suporte, né? e, e elas nos dão força, e a gente não está sozinha, não, né? a gente está é aqui é com todo esse mãe. pessoal que nos apoia, né? todas que estão aqui nos assistindo, é, nós temos o apoio das mães, né? Nós temos o apoio da comunidade, a gente tem o um apoio das nossas, da, das, das nossas ancestrais, né? desde nossas mães né? e avós, e, e a, gente, a gente vai ser ouvida. Né? É, Conceição Evaristo, né? eu tenho gostado muito de uma fala da Conceição, que ela coloca que a nossa ela precisa incomodar os da casa grande. Ela precisa incomodar o sono da casa grande. Porque o nosso sono, ele não é um sono tranquilo. Ele nunca foi. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai falar e a gente vai propor, porque o objetivo é muito maior. Né? Uma educação de qualidade ela passa por uma educação antirracista fundamentalmente. Obrigada, pessoal. E estamos juntos, estamos na luta, Guida. Pode contar aí <risos> com a gente. <risos> eu que agradeço, meu bem, eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Com certeza a gente vai ter outros momentos aqui que a gente, a gente vai precisar de você. Já, já deixo, já, gente, bom já, <risos> a solicitação Vamos. feita em outros momentos, tá? Para a gente poder voltar esse debate, que é um debate que a gente tem que ficar marcando mesmo, né? Marcar tem que marcar e as pessoas vão ter que nos ouvir, tá bom? Bom, pessoal, vou, vou terminar então agradecendo as pessoas que construíram esse momento aqui, né, a Fabi, Daniel, o Júnior que organiza o blog pra gente, para ser retransmitido lá pelo blog, a Paula Viana que fez a arte linda, enfim, todo o pessoal aqui que faz parte, né, do Centro Cultural Esperança Vermelha, em nome do, do Centro Cultural, eu, eu agradeço a todas e todos que participaram, a Márcia, tá? É, fiquem atentos, assim que acabar novamente, eu, eu vou repetir, esse, essa transmissão demora uns minutos, mas o vídeo é carregado na página, amanhã vocês compartilhem. Se quiser levar esse vídeo lá, o TDC, a escola, a Placa fã fique à vontade, tá? Porque a gente tem que ocupar mesmo os espaços, tá bom? Gente, obrigada boa noite a todas e todos e para bolsonaro